Páscoa 1 tá e a dieta também. Bora fazer um ovo de colher fit com a gente? Para começar já fazer a casquinha do ovo, derretendo 80 gramas do chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos para o chocolate não queimar. Depois de derretidas essas duas barrinhas de Chocolift, a gente vai adicionar a terceira barrinha lentamente para fazer a temperagem do chocolate. O próximo passo é pegar o chocolate temperado e colocar na forminha do ovo. A gente vai colocar o chocolate na forminha até a marquinha indicada e, logo depois, levar à geladeira por 15 minutos. Enquanto isso, a gente vai fazer o brigadeiro para rechar nosso ovo. Para fazer o nosso brigadeiro, vamos precisar de uma dose e meia de imunoway chocolate, 2 doses de Carbolift e 1 colher de sopa de Vegan Delight, 100ml de água. É só misturar tudo numa panela e levar até o fogo por 10 minutos, em fogo baixo. Com o brigadeiro frio, você coloca ele num saco de confeiteiro para ficar mais fácil de rechear o nosso ovo. E aí recheia, decora como quiser e come. E a hora mais esperada de experimentar nosso ovo. Yes! Perfeito, muito bom, maravilhoso. Zé Nem de dá defesa. pra acreditar que não tem açúcar. Curtiu nossa receita? Então, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem uma receita nova.